Bom dia pessoal, tudo bem? Não liguei a bagunça ali atrás, eu acabei de acordar é, Tá bem cedo ainda, acho que é 5... Cinco... Não, acho que agora já é 6 horas E... Tô me arrumando porque eu tenho de novo uma consulta hoje Na clínica de fertilidade Pra fazer o teste pós-coital Esse teste que eu vou fazer hoje também é pra saber se o meu muco está matando os espermatozates do meu marido ou não é só informação super agradável nesse vídeo já começam assim, né dando esse tipo de informação e eu vou fazer um vídeo daqui a pouco mostrando mais sobre os detalhes sobre as informações por trás disso tudo, né, pra colocar no outro canal no Vivendo, se você tiver interesse de ver eu vou deixar um card aqui em cima com o link direto pra esse canal Tô rolando antes a gente tem que tentar tomar um café ainda Porque eu estou morrendo de fome Mas eu tô, como sempre, bem em cima da hora Tenho sete minutos para sair se eu quiser sair com bastante antecedência Só queria explicar um pouquinho também das minhas costas Ainda ontem eu fiz uma ressonância finalmente para ver o que, que tem nas minhas costas Fui no médico novo, né? O médico acha que eu posso estar com uma protusão discal, ou uma hérnia, né, de disco. Uh, espero que seja nenhum dos dois, que seja nada, mas se tiver que ser um dos dois, que seja protusão, né, que ela é uma, é o, pelo que eu entendi, é o início de uma hérnia, não chega a ser uma hérnia ainda. Então... Estou torcendo para que não seja nada, mas eu e eu ia falar, eu quero tomar um chá Daí na segunda, na terça-feira que vem eu vou de novo no médico pra ele ver o resultado da ressonância e umas outras coisinhas lá e pra gente combinar então qual vai ser o próximo passo desse tratamento Eu tô tão feliz que a gente pode finalmente deixar o Pongo por bastante tempo em casa sozinho, sem se preocupar Nossa, é um alívio, né? No começo com ele era tão complicado, a gente não podia sair de casa por muitas horas sem ele Sair com ele era mais complicado ainda, né? Porque... enfim... Tipo, pra ir pra igreja onde a gente ia deixar ele, né? Durante o culto. Agora ele fica, sei lá, seis horas é o máximo que a gente deixou ele já, né? Sozinho. Mas ele fica tranquilinho. Cheguei. Nossa, imagina se isso tivesse feito lá no Brasil em 2008, quando a gente começou a ir no médico? 2008, 2009. Pois é. Nossa, mãe. Ela ficou um tempão quieta, assim, olhando. Eu pensei, hum, já, já deu ruim. Aí ela falou: É, eu tô vendo vários, muitos que já não se mexem mais. E alguns poucos estão se mexendo ainda, mas. Isso indica que o seu muco é. Assim, tá matando, assassino. tá. É assassino. <risos> Aí eu até perguntei: Ah, então isso significa que só estimular não adianta, né? Vou ter que fazer inseminação. Daí ela falou: Ah, isso você conversa depois com o Siragusa, porque é o teu médico, é ele que vai. Uh -huh. né? Ela não quis falar nada uh -huh. assim, mas. Mas ela falou: Mas, mas sim, você tem razão. Isso. Ah, né? ah, na inseminação uhum. você passa essa barreira da, do muco cervical uhum. E os espermatozoides, só os melhores, os mais fortinhos, né vão ah, direto Sim, na, na frente No útero é. tão, tão, tão simples Pois é Que coisa É Sim. Tem que se permitir agora, assim, uma hora de raiva. Uhum. E depois vamos pra frente, bola pra frente. E depois alegria, porque a gente sabe fazer é, é. isso. É, é. Eu amo você. Também te amo. Com todo o meu coração. Eu também. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Ah, que raiva ao mesmo tempo que eu estou bem feliz por ter descoberto um problema bem simples e bem... Mas que ao mesmo tempo pode mudar muita coisa, pode impedir muita coisa, eu fico com muita raiva, muita raiva, muita raiva. Gente, é um teste de 5 minutos que a pessoa pode fazer no próprio consultório. Me explica alguém, por favor, porque que ninguém fez isso com a gente, anos atrás? Anos tentando engravidar, anos, mês após mês, aí vai no consultório do especialista, o cara já fala direto em fazer FIV. que claro, custa dinheiro, eles gostam de dinheiro, né, ninguém pensa em falar, em fazer esse tipo de teste, que é simples, que é barato, Ai meu pai, aqui também nele semana passada Fui eu que pedi para fazer esse teste, ele não ia fazer Ele tinha topado e sugerido a gente só fazer estimulação nos dois, três primeiros ciclos Antes de viajar para o Japão E ver se dava certo dessa forma Mas se os meus, meu muco tá, tá matando os espermatozoides do Dani Antes mesmo deles poderem chegar ali nas trompas, de que, que adianta? Senhor... Sério... Bom, como eu falei no telefone pro Dani, né? Eu vou me permitir aqui um momento de raiva agora e depois bola pra frente. Porque também não adianta ficar chorando sobre o leite derramado. Eu tenho que voltar no começo do meu próximo ciclo. E daí, claro, a gente provavelmente não vai fazer estimulação no próximo ciclo. Isso muda bastante coisa, eu imagino. Ahn... Um. Ou se for fazer estimulação, vai ser para fazer uma inseminação e não só a estimulação. Sério, o que, que adianta? Ai, meu pai, que raiva! Mas assim, só para vocês saberem né como que foi hoje e que isso de novo provavelmente muda todo o nosso plano. Ah, mas eu estou muito feliz por ter feito, por ter pedido, por ter né, feito esse teste e por ter... Descoberto alguma coisa de errado Assim, porque até hoje, né Assim, mais uma coisa de errado Ai, ah, que raiva Vamos pra casa